Acho que esse vídeo até demorou para sair porque vocês pedem bastante por aqui esse tipo de vídeo, falando sobre a composição dos fardamentos, né? a forma como eu crio os meus e tal. Confere aí essas dicas porque elas vão ser bem úteis para vocês que querem fazer os seus próprios fardamentos em Ghost Recon Wildlands. Beleza? Vambora! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu trago para vocês aqui mais uma dica, dica barra guia, né, de Ghost Recon Wildlands. Só lembrando que aqui você encontra vários outros vídeos desse tipo aqui, né? Então aproveita para conferir os outros vídeos também. E se for novo por aqui, evidentemente, já foca na missão aí, se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado nesse tipo de jogo, jogo de tiro com temática militar é aqui, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Boa zero me. Padrão. Também atirando com meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, uh, vocês que acompanham o conteúdo aqui do canal já devem ter escutado aí eu falando algumas vezes sobre os fardamentos e a forma como eu monto eles para as operações. Só que eu acabo meio que falando essas coisas em partes, né, em vídeos e tal, algumas partes em lives também. Então, assim, eu acho que o conteúdo para que ele fique registrado de uma forma melhor, mais específica, aí eu decidi fazer um vídeo só falando sobre isso, que seria esse aqui que eu estou fazendo agora, beleza? Eu vou trazer para vocês aqui basicamente cinco tipos de fardamentos que são baseados nas diferentes regiões do jogo, para você já ir deixando salvo como pré-definição aí no seu game e você poder utilizar de uma forma mais prática. Conforme você for explorando essas áreas, você vai só trocando. Vamos lá então, vamos começar aqui na região de Inca Camina, que é a região mais clara aqui do mapa, né? Tem muitas montanhas, montanhas cobertas de neve aqui. Pode até parecer meio fácil criar um fardamento aqui. Basta pintar todo o fardamento de branco e vai, só que não é bem por aí. Se você monta um fardamento branco apenas, você pode até ficar bem camuflado quando você estiver andando ali na neve, ou alguma área totalmente branca. Mas perceba que não só essa região como todas as outras, ela não tem apenas um tom. Ela tem vários tons. Então ela tem partes de rocha descobertas aqui. Então a parte mais rasa da vegetação aqui, meio discreta e tal. Então perceba que o fardamento ele precisa ter também essas nuances para que você possa ter um padrão de camuflagem mais efetivo, ok? Aqui por exemplo eu optei por usar a camuflagem a Crytek Yeti. Se eu não me engano a gente consegue essa camuflagem quando a gente elimina o Yeti, não lembro exatamente, mas eu acho que sim. Aí eu usei ela aqui na jaqueta, usei na calça, no capacete E aí eu dei uma mesclada com o cinza que eu usei nos outros acessórios Aqui na mochila, no colete, na balaclava Exatamente para poder dar uma quebrada nessa claridade total do uniforme, né? Na arma eu usei o Multicamp Pin para poder compor o negócio todo aqui A gente não pode esquecer do armamento também, né? E o resultado foi esse aí, como vocês podem ver segundo fardamento eu criei aqui para usar em regiões como essa de Espírito Santo. É, aqui nós temos uma área de muita vegetação, mas a gente tem também estradas de terra e tal que faz esse contraste. Aqui no caso de Espírito Santo, especificamente, como a maior parte do mapa é verde, né, tem essa vegetação aqui, eu preferi focar na mata mesmo. E aí eu fiz essa combinação aqui de multicantropic na camisa e na calça e oliva nos acessórios, como no boné, na mochila e tal. E aí, pintura facial, luvas, shmags ou algum outro tipo de acessório que você tiver utilizando, fica por sua conta, você usa como você quiser. Mas sempre leve em consideração que uma camuflagem eficiente é aquela que visa disfarçar a forma e a distância do objeto camuflado. Então fique esperto nisso. Okay? Existe um propósito para camuflagem, então pode adaptar à vontade, mas sempre tenha isso em mente. Vamos aqui para o nosso terceiro padrão, é, na região de São Mateus. aqui, aqui a gente tem uma região um pouco parecida com o Espírito Santo, tem estradas de terra também e tal, tem alguma vegetação, mas aqui, ao contrário do Espírito Santo, o tom predominante é o da terra, né já que a vegetação é bem mais rasteira e tal então aqui eu montei esse padrão aqui usando o marrom coiote no moletom e na calça e completei com a atax au nos acessórios para poder quebrar o tom dar um pouco mais esverdeado que é exatamente dessa vegetação que é um pouco rasteira mas que compõe o ambiente então como eu disse, cuidado com esse negócio de só pegar um padrão de camuflagem e espalhar ele inteiro pelo fardamento, que geralmente não dá certo, você precisa dar essa quebrada. Nosso quarto fardamento aqui eu criei para regiões como Vila Verde, que é uma área predominantemente de mata fechada. Olha isso aqui, é tenso, né? E aqui não tem muito segredo, eu fui no bom e velho Woodland, não tenho o que inventar aqui. Eu só dei uma mesclada com Oliva nos acessórios e tal, mas é predominantemente Woodland mesmo. Essa é uma das áreas que eu mais gosto nesse jogo, acho bem padrão mesmo. Dá uma conferida aí como ficou, porque também é um dos fardamentos que eu mais gosto. o quinto tipo de fardamento ele é baseado em regiões como malca né regiões bem áridas bem secas né aqui também não tem muito segredo eu usei o multicam arid aqui que encaixa perfeitamente nessa área e aí eu só complementei mesmo com o marrom coiote nos acessórios e já era eu já expliquei o porquê que é importante a gente fazer essa mescla né sempre fica legal porque a gente consegue pegar as nuances do ambiente ok? Uma coisa importante aqui a ser dita é que a camuflagem nesse jogo, ela não é efetiva, ok? Ou seja, ela não reduz o índice de detecção dos inimigos. Essas camuflagens, elas são mais indicadas aí para quem gosta de, de montar ali seus roleplays estáticos e tal, suas gameplays, fica bem mais maneiro quando você tá no padrão, né? Ou para quem gosta de ficar montando seus loadouts mesmo, eu gosto, né? Quando eu tô aqui sem fazer nada, eu gosto de ficar montando uns loadouts, printando e tal, dando uma olhada, eu acho maneiro posto depois também para vocês verem eu não mostrei exatamente cada peça que eu tava utilizando aqui nos loadouts porque o objetivo desse vídeo era exatamente mostrar para vocês é, como montar os seus próprios fardamentos beleza mas se você gostou dos loadouts que eu montei aqui e você quiser fazer igual fica à vontade também não tem problema nenhum basta você observar os itens aí é bem tranquilo basta ver mais ou menos o que eu usei usa parecido e você vai obter o mesmo resultado beleza então é isso, comenta aí embaixo o que, é que você achou desse guia aqui para poder criar fardamentos. Se você tiver alguma sugestão para um outro tipo de guia, deixa aí também nos comentários que eu faço logo logo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.